Vamos lá, minha gente, falar um pouco da minha história. Eu nem sei se ainda fazem esse tal de Draw My Life, acho que é assim que se fala. Mas como eu não sou Maria Vai Com As Outras e ainda não fiz o meu, cá estou para dividir com vocês a minha humilde história, mas não no formatinho convencional. <risos> Vamos desde o começo então, tá? O canal e o empreendedorismo ele vem depois. Eu sempre fui artista, artesã, escritora e o meu primeiro verso eu escrevi com 13 anos. Vejam só. Mas já pensava diferente, sabe por quê? Melhor, escute o meu verso. Quando nós morremos, só o nosso espírito se liberta. A nossa carne serve apenas para alimentar os vermes. Pesado, né? Talvez não. Talvez tão leve quanto a minha alma sempre foi. Eu sonhava em ser atriz da Globo. Ainda bem que eu não fui. Hoje, pensando bem, não ia dar certo. Por quê? Porque eu sou tinhosa. E a minha opinião, ela insiste em não ficar dentro da cabeça. Eu cresci, fiz teatro, amadureci. Mas sempre faltava uma coisa, até que um dia eu descobri, e descobri isso pulando de emprego em emprego, porque eu não me adaptava. Eu descobri que queria mudar o mundo, e eu só conseguiria fazer isso se encontrasse gente como eu, ou se eu mesma fizesse o que eu queria para mudar o mundo. Foi aí que o empreendedorismo saiu de dentro de mim e contagiou uma porrada de gente, viu? E a minha sede por mudança fez o Clube dos Empreendedores fazer muito sucesso nas redes sociais. Hoje ele já passou de 40 mil pessoas no grupo, mais de 25 mil inscritos no canal e mais de um milhão de visualizações. Para os youtubers famosos isso não é nada, mas para mim que tô no ramo há 12 meses é um mar de gente me assistindo. Como eu sempre fui artesã, eu fazia alguns trabalhos e postava nas redes sociais, e numa dessas postagens... Eu percebi que tinha muita gente fazendo a mesma coisa, só que tinham algumas falhas nessa divulgação toda. Primeiro, que as divulgações não saíam da internet, e segundo, que faltava muito conhecimento por parte das pessoas que estavam ali divulgando... Aí, essa pessoa que vos fala, decidiu organizar uma feira. Eu juntei essas pessoas todas, aluguei um espaço grande e divulguei. A primeira feira foi meia boca, a segunda foi melhor, a terceira explodiu de gente e a quarta, mais ou menos também. Mas aí eu percebi que as pessoas elas não sabiam vender os seus produtos, não tinham presença forte na rede social e muito menos uma fotografia atraente. Foi nesse momento que eu pensei, hum, e se eu criasse um canal no YouTube ensinando as pessoas a empreenderem, a montar uma padaria, uma floricultura, a tirar uma fotografia bem atraente dos seus produtos? Surgiu então o canal e graças a Deus foi bem aceito, falo isso por conta dos números né 12 meses mais de 25 mil inscritos mas todo mundo sabe que não é fácil ganhar dinheiro no youtube então o que, que eu fiz montei uma consultoria onde eu ajudo as pessoas a desenvolverem as suas empresas e cobro um valor bem acessível pelo meu serviço bem camarada mesmo fiz também o apoia-se onde a pessoa se quiser pode pagar um valorzinho mensal e em troca tem uma série de recompensas, inclusive participar de um grupo secreto no Facebook, onde ela pode bater um papo comigo e tirar as suas dúvidas ali online. E agora, o meu novo projeto é o e-book 50 formas de empreender, onde eu peguei vários vídeos do canal e transformei em livro. Mas tem umas dicas e informações que não foram passadas nos vídeos. E o que é mais legal no e-book é que ele está recheado de links clicáveis. Assim você pode tirar dúvida de determinado tipo de serviço ou onde estão os fornecedores, só através de um pequeno clique. Gente, essa sou eu, uma mulher que ainda se sente uma menina cheia de energia e disposta a continuar lutando para mudar o mundo, né? Porque esse é o meu ideal de vida, é poder ajudar você a melhorar a sua empresa ou abrir uma empresa caso você caso seja esse o teu sonho. E eu vou te falar, viu? Eu tenho ajudado muita gente porque eu recebo centenas de pedidos de ajuda ou pessoas que estão ali quase falindo as suas empresas, né? Ou pessoas que desejam empreender, que têm uma grana reservada... E elas confiam no meu trabalho, elas pedem a minha ajuda, elas pedem a minha opinião. Então isso é muito importante para mim. Isso é muito legal porque esse é o reflexo de todo o trabalho que eu tenho feito aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho da minha história. Se inscreva no canal, dê like nesse vídeo, compartilhe a minha mensagem, porque é muito importante para mim né? que cada vez mais pessoas tenham acesso ao meu conteúdo. É e possam ser ajudadas, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!